Yeah, so all should have known better. If you're gonna steal, you better make sure you get away with it. Right? I would have been. They're all dead! They're all fucking dead! What the hell's he yapping about? Take a breath. Who's dead? The whole crew. The 76 lookout guy. Some fucking tourists kill him. Kill all of them. Shit. You talk to the boss? Yeah. He wants everyone to hold their ground. Watch the gate. All right. You heard it. Search the area. Do not let anybody through. See some tourists taking out the entire <laughs> <laughs> Aqui no botão errado, velho. Vocês tá me vendo? Nossa, era aquele cara ali mesmo, doido? Sozinho. Hum. Acho que eu posso pegar ele, hein? Ele tá.. Meio que atrapalhando tá aqui. Tá, ele para ali. Então aqui ele com certeza vai me ver. Eu preciso. Ué? Tem um cara lá em cima Achei que eu tinha matado Ai, errei merda Tá parado Que isso? O cara tá, tá louco Merda, mano. Como é que o cara chegou lá em cima, doido? tinha ninguém lá, só tinha um sniper. Por isso que eu atirei. Se tivesse visto outra pessoa, não teria tirado. Não seria burro o suficiente pra isso. Ah mano. Puta merda. Onde é que tá? Onde é que tá? Onde é que tá? Eu não tô conseguindo mexer daqui Tá me bloqueando Ai Vai, vai, vai Tem um cara lá Ai Tem um cara atrás de mim Aqui. Sai. Beleza? Ai errei! Ah ele tô... tô... tô... <risos> Dessa vez você tá atrapalhando, desculpa. Ele se mexeu quando ele tacou ele Ele vai tacar o autógrafo Taca e o... eu vou fugir. Puta merda, de onde é que esse cara surgiu, doido? Ah. Valeu Ellie! Ah. Tá, cadê os caras de armadura? Deve ser um problema. Ah, ah, mano, não acredito que eu ia ter ah! isso. Cadê o cara de armadura? Ô, oh, louco! Boa, oh, Elena. cara livre que, que que foi isso doido ah nem Fernando Dois, De onde suja tanta gente doido? O oh, louco nasce ele. Deu, deu, uh, camondé. O oh, louco. How about something uh little more your size for emergencies only okay nice A zona de segurança... Você sabe como mudar de forma? Eu tenho. Você tem que respeitá-la. Isso não é bom. Joel, eu vou ter cuidado. Ok. Tá, vamos explorar a área eu com certeza preciso daquela vida lá que eu já peguei, na verdade. Uh, e vamos ver, né, vamos ver o que Vamos que a gente acha demais. Acho que não tem nada. Okay. Eita tem que aqui. Oh, Nelly. Harsh punishment. the military back in Boston. OK. okay. Uh. Eu vou explorar primeiro a primeira parte esquerda depois eu atravesso para a parte direita Então vamos vir para cá primeiro Vamos olhar aqui primeiro aqui na frente Depois tem algo Aqui não tem nada Aqui é o meio, eu vou explorar depois Vamos ver aqui Tá, não vai nada que eu já peguei, né, já uh... parece ter nada também e aqui também não parece ter nada então vamos dar uma olhadinha no meio tá Beleza. Ah, aqui tem um... Ah, tá. O rifle da ele. O louco. Deixa munição ali. Tá. Não tinha... Pera aí. Nossa, sumiu doido. Era pra ter um cano aqui. Vamos, então, explorar a parte direita e depois vamos em direção ao objetivo. Beleza. Opa! Temos açúcar. Lâmina. Vida. Isso é bom. Barrinhas de cereal. Álcool, trapo, eu posso fazer alguma coisa com trapo? Eu posso fazer isso, mas eu também posso fazer kit médico. Eu vou esperar um pouco pra pegar esse trapo. Aí depois que eu terminar a exploração eu vejo como é que eu tô de vida. E... pego e faço kit médico ou molotov, dependendo de quanta vida eu tenho. Se eu tiver full, faço molotov. Se não, faço kit médico. Eu uso o meu e faço o outro. Bateu um bilhete, nota dos lá. Não precisamos dos vagalumes, claro, podem ter começado a luta, mas nós é que temos feito o trabalho todo É o nosso sangue que está nas ruas, não concordo com a decisão deles de lutar noutras cidades Têm de ganhar a sua independência sozinhos E, sem dúvida, não aceito ordens de um líder vagalume que está no outro lado do país Antes que a luta acabe, sugiro que nos livremos deles esta é a nossa cidade, o nosso povo. Não percebo porque não.. Por que não nós podemos governar sozinhos? É, é, <risos> Qual o Eu sei que por aí é, tá. Eu vou trocar porque a minha acabou. Eu queria aquela. aquele negócio de, de aquele cano, mas né. Já que sumiu. Não temos muito o que fazer Tá, ah, bora subir Vamos subir Eu sei que vai fazer o jogo, eu estou explorando Ah, aqui tem minha flecha. Nice. Pelo menos uma eu recupero, é verdade. Um tiro limpo. Opa, recupero duas. Hehe. <risos> tá, tesoura, trapo, aqui tem mais trapo e explosivo. Tem alguma coisa pra fazer com isso? Tesoura e fita... Bom, com trapo eu tenho, mas de resto não. Bom, temos outro trapo aqui. Então, de qualquer jeito eu posso pegar mais um trapo. Isso é bom, ótimo, na verdade. E eu acho que é isso, não tem mais. Pode ter. Pode ser que tenha ali? Pode. Mas eu já vou fazer o parado aqui me curar. Me pegar o. Fazer o kit médico. E pegar os trapos. Temos um aqui. Eu não vi quanto que era, droga, acho que era metade. Nossa, era inteiro? Entre, era inteiro? Caraca, tá bom, então tá nice. Acho que era metade. Beleza Preciso arranjar mais bala para mim na mim também Vinte e cinco peças drenagem Ô, oh, louco! Ratos Burger! What I hey, Do your thing, Ellie. On it. Uh, come. Uh, stupid chain is stuck. Uh, Hold on. I am. There. Belize. It's good thinking. Antes de fazer você, eu sei, eu sei o que tem que fazer álcool, trapo, tofu e temos 10 peças. Agora vamos pegar o carrinho aqui. Me open this. E é pra colocar aqui. Vai, solta o carrinho Ué Alô Alô Vai Corre de frente? Não faz muito sentido pra mim Mano Alô Caraca, eu não estava conseguindo sair do carrinho, velho Agora foi Oh, bancada de trabalho Cinco pírolas E vamos mexer aqui na nossa crafting table Tá, uh, primeiro de tudo o arco é sempre o principal Nada, então vamos ver Vamos por ordem de mais barato Aqui tem 40 peças Aqui tem 30, vamos mexer aqui então Sobrou 48, posso fazer o 40 aqui. Nice! Tá beleza! Não tem um trabalho dessa. Mas vamos lá, aqui vai pela cutscene. a busy couple of days, huh? Whatever, man. Damn, no food. No pair of shoes. We got nothing. Let's go. 100. Beleza, vamos lá. Ah, agora eu acho que a gente vai. Não, primeiro vem a parte do carro e depois vem a parte do Sam e do Henry. É, eu acho que é isso. Se eu me lembro bem. Acho que quando a gente passa pelo carro não tem o Sam e o Henry. Tirando aquela parte da sniper, né, claro. Ferrou, velho. Que isso? O que ele está fazendo, doido? Ela alertou o cara. cara do cara doido! agora falou deu deu deixa eu pegar o um, um cano dele hum. aí tá não fica tonto aí galera Tem nada? Ah tá, não tinha vida. Tá, beleza. Eu oh, tô tentando. Por ah, que eu não lembro dessa parte? Ah, lembrei! Nossa, eu lembrei muito! Nessa, nessa parte aqui eu já fiz uma coisa. Eu já fiz uma coisa muito louca, velho. Nessa parte. Eu não vou tentar reproduzir no vídeo, porque eu tenho oito flechas. Se bem que aquela, aquela, aquele dia foi de primeira. Mas eu matei todo mundo na flechada. De um único ponto do local, né? Foi muito louco. Eu consegui ficar parado no mesmo lugar e matar todo mundo daquele lugar. Só na flechada, na furtiva. Achei muito da hora. Mas vamos lá. Tá, aqui já vai ter gente. Tem um cara lá em cima, Certo, um para demais. Nossa, que eles lá de cima, não? Vamos por aí. Toma cuidado. Ó, ali tem um fio. Mas eu preciso passar por baixo. Tá, lá em cima tem dois. E não apareceu ninguém aqui embaixo ainda, isso é estranho. E aqui? Eu sei, eu sei. Pode deixar, não sossego é não. Né? E agora, velho? É estranho ter só aqueles três. Quebrou a flecha, eu vi ela quebrando, merda né? Posso subir antes que um deles desça? Tem dois Eita! Eu vi o fio Ali, ó, não me engana não Acho que se eles o corpo um deles desce, velho Pior que minha flecha quebrou, mano, bosta Nossa, o cara tava logo aqui, doidos! Nossa, que cagada! Se eu vindo um pouquinho antes, ele teria me visto. Tá, como é que eu vou... Ai, como é que eu vou proceder aqui? Ó, o cara viu. Não é só ele, não é só ele Ah, eu achei que ele ia vir até, até ali na frente E aí eu ia conseguir pegar ele, mas não Ele parou antes Tá Ah, nossa, tinha ataque de multidão. Não é uma boa hora pra, pra ter isso, né, cara? Depois eu vejo. Depois eu vejo. Mantenha ataque de multidão. Tá luspindo? Aparentemente, não. Vou tentar matar esse daqui. Foi um... eu só consigo ver mais um, mano. Eu não tô vendo mais ninguém. Mas eu não creio que tenha só mais um. Eu acho que tem mais uns dois. No mínimo. Sinceramente, acho que tem mais três. Cadê o cara? Oxi. Ah, tá lindo, em dois, viu? Não tem que pegar ali por cima, né? Não passa. Ah, ele também não passa, entendi sai dali vem até aqui e volta ai que susto achei que tinha um, um fio aqui tá tô vendo só esses dois mas eu acho que tem mais um ainda não, não confio que é só esses dois ainda não ah minha flecha aqui ó foi headshot mesmo Aqui, Vai. beleza. Ah! é o último. Já me dá essa execução. É o último aí. O que? Oh, eu Calma, Uh! Tá, vamos ler ali o, o bilhete. Cartagem de procurado... não, qual que era? Era esse? Não. Carta-mãe, nota de material escondido. Esse aqui, na um caderninha azul 10 de outubro Acabei de ver a multidão molhar o capitão Mastros e o resto Da minha equipe em gasolina E queimar os vivos e, top, piga. Os animais estavam a festejar Um velho Queixou-se que era Um desperdício de gasolina Faz sentido Eles são demasiados Eles são desam... Eles são demasiados, só conseguiu fugir Mas vou recordar as caras deles Vou persegui-los um a um, se for preciso É isso aí Tá uh, Bom, vamos lá levar Os tijolos Tá Pra continuar ali na escada Então vamos lá Aqui eu já investiguei tudo Pera aí Ué Achei que tinha uma linha aqui Aqui é um trapo e aqui é tesoura. Eu com trapo posso fazer isso. Eu faço isso aqui. E com tesoura eu posso fazer isso. Ah, mas só tem uma fita, né, cara? É, melhor não. Fita faz o quê? Faz é faca. É, então não. Não vou fazer. Não vou fazer aquilo não. Vai garantir que eu não vou explodir ali. Tem mais alguma coisa pra cá? Não. Tá, ali eu não vou coisar porque eu não preciso. Eu já olhei tudo lá em cima. Acima. Vamos continuar. Uh... Vamos ver. no hope death for freedom Jeez. <laughs> I guess this is how it ended for this song every battle got a losing side what if they have families everyone has a family é o melhor que você não se desligue. Como você não Exatamente, é. Tá, deixa eu vir pra cá. Não tem nada. Deixa eu ver uma gaveta que dá pra abrir aqui. Eu tô passando ambulância aqui. Tem. Com balas de shot. Ih, bala de shot. O que, que vai acontecer? Nota de... eu não li, mas sei Acabamos de procurar sobreviventes na cidade Vou passar a ambulância, peraí. deu Acabamos de procurar sobreviventes na cidade Havia um punhado de soldados escondidos no hotel Livramos-nos deles Um grupo nosso invadiu a barricada deles Ou o que restava dela A maior parte das máquinas grandes foi destruída na luta não voltamos a usar um tanque tão cedo. Além disso, não é possível salvar a artilharia pesada. A única exceção é o Ramvi. É o Ramvi. Ramvi. Sei lá. Eu acho que é aquele carro com arma em cima. Uh, conseguimos arranjá-lo, incluindo a arma de calibre 50. Caraca, calibre 50. Uh, Esta coisa é impenetrável. Quero ver se alguém se atreve a foder-nos agora. Ok. Bora lá Ai, eu já tinha, eu já não sei medkit Ah não, eu não perdi vida na verdade Eu usei medic lá atrás Verdade Ah, isso aqui é uma, uma porta com faca, nice Sorte que eu não que eu não fiz o bagulho lá com a tesoura Porque fita, né Vou precisar fazer outra faca agora Bora lá, bora usar a faca e eu já vou fazer outra Não, peraí, vai que eu acho uma faca aqui dentro né Tá, temos 10 pílulas Tá cheio, cheio, cheio Ali também tá cheio Tudo cheio, também tá 50 engrenagem Opa, isso que eu precisava Pistola... Pistola de 9mm Bala de 9mm, nice É isso que eu queria Tá, agora vamos lá Vamos fazer a faca E eu acho que vai dar pra pegar alguma coisa aqui. Isso. ideal Tá. Uh, o que eu quero ver? Quero ver quantos que eu tenho aqui. O que eu quero comprar depois? Ah, vou comprar. Vou de improviso. Assimilado, eu Acho que eu não preciso disso. Eu tava pensando em comprar ou oscilação da arma. Ou saúde máxima. Acho que seria interessante. Só que o problema é que é 100, eu não vou conseguir 100 ainda nessa série, só depois que eu zerar de novo. Eu vou comprar a distância do escuta porque eu não vou conseguir 100. Tá, eu acho que é isso. Ei, eu já vou L, calma aí. Nossa. Ali não tem como entrar, né? Eu já olhei, já olhei. Tá, não tem. Então, eu vou pegar as engrenagens que tem aqui. Mais. E vou levar a L ali em cima. E agora a gente vai... Yeah, não, não é agora não. É depois. Ok. Força. Uh. Bora lá. Foi. Beleza! there. Blaise. bora lá. Aqui é um aqui é, não, não é Ah, é sim. Aqui Aqui, me engano tem um diálogo opcional. Eu I stayed at a place like this back in the Boston QZ. Military Sim, go. <laughs> yeah, nice way of saying orphanage. I wonder what happened to all these kids. This place has been out for a good stretch. They ain't kids no more. Quer dizer que eles são os pesquisadores tentando matar a gente, ou que eles estão mortos. Ou que eles morreram. Mas você não acredita nisso. Eu acredito em Genoa, essa cidade. Vamos lá. Exatamente. Tá. Down of the Wolf. Ali também tem um diálogo... Um diálogo opcional que lembra a filha, que lembra a Sarah. Que lembra a Sarah ou porque ele fala a Sarah? Eu não lembro. Eu lembro se ele fala da Sarah agora. Tipo, ele não fala explicitamente da Sarah. Ele disse que, que alguém arrastou ele pro cinema para ver aquilo ali. O Down of the Wolf. Hey, there's tem outro. Os posters são em todo lugar. Eu li isso, antes do outbreak. He did? fez? Ele foi totalmente guttured pelo final? É. é isso aí. Tá, deixa eu ver o que é camaradagem. Acho que é com sei lá quantas conversas opcionais. Deve ser alguma coisa tipo. Uh, camaradagem. Participe em 20 conversas opcionais. Beleza. Eita, pega. Quase que eu desconectei o fone. Opa, tem lâmina aqui. Opa, tem algo aqui. Opa, tem trapa aqui. Tem trapa aqui. Ah tá, já sei onde é que é aqui, vai passar o caminhão ali, ó Ah, foi, foi daqui, passou, achei que era aqui Ah, é. aqui vai ser complicado, velho. eu nunca consegui passar nessa parte em silêncio E nesse save aqui, até as partes que eu já consegui passar em silêncio, eu tô passando, estourando todo mundo Imagina as que eu não consegui passar em silêncio essa aqui é uma delas, eu nunca consegui passar em silêncio com essa parte tá ah, vamos ver o que, que eu faço doido tem dois caras aqui e um cara lá mas esse cara lá tá onde exatamente ah, ele tá aqui esse aqui eu acho que dá pra me pegar então ah, se ninguém estiver olhando pela janela eu fiz barulho, merda! Tô outro cara atrás. Quem que me viu? Quem que me viu? Eu não entendi quem que me viu. Ué, não tinha ninguém ali. Ah mano, eu não entendi, véi. Quem que me viu? Tá perto! Que susto doido! Não faz isso não! Eu não entendi quem me viu, mas. Acontece. Como eu já tinha dito, eu nunca passei furtiva nessa cena não. Tá. Vou uma coisa aqui? Oi ali. Já achei que era um inimigo chegando. Aqui é um problema para explorar, porque tem esse caminhão aí que atira em mim. Pior que eu não tô achando nada aqui, velho Pior que não tem nada não Que aparentemente não Aparentemente não tem nada, sai, olha. É, eu acho que não tem nada não Então só sair Tá uh, Vou continuar Aqui temos um cano, que é muito melhor do que o meu taco de Baseball Mais durabilidade ah, tá, vamos ver É, eu acho que não tem muita, muito segredo de furtividade aqui não de Baixo, beleza. Balo shot, shotgun. Tá, não precisa fazer nada com tesoura, né? É, tem isso aqui, mas não é fita. Tá, é isso aí. vai pra cá. Ah, Eu sei que aqui no bico vai aparecer mais gente. É mais dois, se eu não me engano Não é só mais um não Ah, velho O cara tava trupicando E conseguiu me dar um soco ainda O cara, tava... o cara saiu catando milho, doido Falou Ai, caraca Nosso caminhão entrou aqui, doido Parece que não esperava Tá, aquele era o caminhão, né Eu acho que não tem ninguém Espera também Porque eu não... Ah, é por aqui que se passa, é. Eu acho que é. Tá, vamos continuar então. Eu não sei se eu uso o kit médico agora pra procurar só isso de life. Porque tem álcool na frente. E eu vou poder... Hailey, -me. Que é isso? Caraca, que susto, Joel. De... Não grita assim não, doido. Nossa. Puta merda. Eu não vou usar o kit médico agora, eu perdi um disco um, um de life, mano, foi quase nada, eu não vou usar agora, não. Beleza, os caras não estão vendo a gente, só vamos. Como qualquer jogo, e na vida real também, ninguém olha pra cima. Que eu tenho que passar pra passar ela pra frente Pra cá tem alguma não coisa, Não, não tem Tá Vamos ver nesse quarto aqui então Brunagem, brunagem, fita Pílula, tô com 20 Saia ali Lâmina nada, álcool nada. E é isso aí. Porque agora que eu tenho fita, eu posso fazer isso aqui, né? Não, não. Ué, peraí. Então pro outro lado lá tava onde? Pra lá tava onde? Eu não posso voltar. Eu achei que pra cá era o lado errado, doido. Nossa, nem lembrei que tinha essa parte. Tá bom, então né? We're ok, eles serviço, eu acho que eles não conseguem tirar aqui. Agora vamos lá tomar um socão. Ah, não, é um socão. parado, oh, easy, son, just take it easy. it's all right, and not the bad guys. lower the oh, man, you hit hard. <coughs> was trying to kill you? yeah, I thought you were one of them too. And I saw you, If you haven't noticed they don't keep kids around survival of the fittest. <sighs> You're bleeding. That's ah, just nothing. I'm <sighs> Henry. Sam. I think I caught your name It was Joel. Ellie. How many are with you? They're all dead, they We don't know that. We're a bunch of us. Someone had the brilliant idea of entering the city, look for supplies. Those fuckers, they ambushed us. <clears throat> Scattered us. Now it's all about getting out of this shithole. We can help each other. Ellie. Safety and numbers and all that. She's right. We could help each other. We gotta hide out not too far from here. Be safer if we chat there. Right, take us there. Follow me. Sorry about the whole thing. Don't worry. I would have probably done the same thing. Where are you from? All the way from Hartford. Really? I heard some bad stuff going on down there.